Muito bom dia, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras Olha, o final de semana aqui no município de Mafra, Rio Negro e região É diferenciado, aqui no Hotel Suzin acontece, está acontecendo A terceira feira de cutilaria, Aldori e colecionismo Então, para vocês que têm curiosidade, que gosta de colecionar Temos moedas antigas, como por exemplo O final de semana é aqui Nesse sábado e também, nesse domingo. Quem está comigo é o Márcio Dávila, ele que é também da Cutelaria Dávila, é da comissão organizadora e vai contar para nós tudo e mais um pouco também aquele segredinho de bastidores de como isso vai ser essa terceira feira de Cutelaria. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio, meu xará. Hoje estamos aí, agraciando e participando dessa feira maravilhosa aqui na cidade e podendo mostrar parte do nosso trabalho como também aprender com os cuteleiros que aqui estão, que estamos eternos aprendizes, a adquirir insumos, a adquirir belas peças de colecionismo e fazer esse evento aí ficar cada vez mais uh, famoso, que, além do que já é, pois já estamos na terceira edição e deu certo as outras e vai dar certo as daqui para frente. E chamo aí a todos os espectadores, quem está quem tá seguindo a, a RMix, a, a vir curtir. Sábado e domingo, essa bela feira onde está apresentando trabalhos como uma espada que eu tenho aqui para mostrar para vocês, uma espada em damasco, tá? toda, tanto a guarda quanto a lâmina, confeccionado na minha empresa, pela minha pessoa, onde tem N outros uh, itens de muita exclusividade acontecendo uh, à disposição aí da, do, do público para poder. Encontrar aquela peça que realizar o seu sonho e seu desejo, tanto na cozinha, quanto no campo, quanto no churrasco. Né? Então, né, são ferramentas. Antes de mais nada, são belíssimas ferramentas que adornam e belezam as mesas aqui na feira. Conta para nós também um pouco, você faz parte da comissão organizadora. Como é Juga... essa comissão? Julgadora, julgadora. aliás, desculpa. Julgadora. Hoje eu tenho o prazer de fazer parte de uma comissão julgadora da, das peças que fizemos ontem, a, o julgamento. E se você olhar aqui, ó, nós temos o Júlio Guasqueiro, participante do Desafio Sob Fogo. Nós temos o Sandro Boic, que foi um dos vencedores do Desafio. O Daniel Jobim, Silvana Mouzinho. E eu me sinto lisonjado em fazer parte desse grupo tão seleto, tão importante para a cutelaria nacional. Para hoje, claro, e para amanhã também, esse final de semana, como já destacamos. E para aquela pessoa que, de repente, está agora nos acessando, aquela curiosidade, não tem aquela noção também, como nós também não tínhamos, o que é cutelaria? Cutelaria é a arte de desenvolver materiais de corte. Né? Então, vem, de, vem da palavra cutelo. E hoje no Brasil tem um, um, uma, uma ascensão à cutelaria artesanal, à cutelaria custom, até pelo advento do Desafio Sob Fogo, né? que é um, um reality show em nível internacional, que no Brasil tem três vencedores, de quatro edições tem três vencedores. Então, nós estamos bem avançados na questão de cutelaria arte, de cutelaria customizada. Convido a todos aí a, a vir para a feira, aí. vem cá conhecer, conhecer esses... Esses famosos cuteleiros aí que já levantaram troféus pela, pela, pela América Latina. Inclusive, tem um, um dos troféus da, do Desafio Sobre Fogo, que está sobre a mesa do Daniel Jobim ali, para todo mundo poder a, apreciar essa, esse feito que foi a conquista desse reality tão, tão importante, inclusive, na América do Norte e na América Latina. Bom, quer dizer, é um evento... De... Diferenciado, um evento legal, descontraído e com um detalhe. Se é o terceiro evento, é a terceira-feira, como você mesmo falou, é porque deu certo. Com certeza. É um evento familiar, Márcio. É um evento familiar. Dá para te trazer teu filho, a tua esposa. São peças que daqui a pouco tu, passando por uma mesa, vai olhar: olha, o meu avô tinha uma faca semelhante a essa. Que interessante. Eu não vejo mais no mercado, porque são feitas de forma artesanal, onde tem um valor agregado muito importante. Então vale a pena curtir e conferir esse evento tão, tão legal aqui na cidade. E o detalhe importante é legal, como você falou, né? De repente, lá atrás, o avô, até o bisavô, por que não? E pode rever hoje e comprar, inclusive. Sim, com certeza. Márcio, bom trabalho para você. Obrigado por você estar nos acompanhando aqui, dando essa força para os nossos seguidores. Contando, então, como vai ser, como está sendo nesses dois dias aqui no Hotel Suzin. Município de Mafra, a terceira-feira de Cutelaria. Pessoal, à disposição de vocês, os ingressos são 10 reais, Crianças abaixo de 12 anos não pagam desse, claro, acompanhados dos seus responsáveis. Está aqui o convite feito através do Márcio Dávila, que também é da comissão julgadora e também está expondo, contando para vocês, convidando para esse final de semana. Está aqui, marcado na rua Felipe Schmidt, já na subida do centro de Mafra para o Alto de Mafra, a garbosidade do Hotel Suzin e a terceira-feira de Cutelaria. Márcio, obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos e bom final de semana. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu falei bom trabalho, mas é um bom divertimento também. Com certeza, quando a gente faz o que gosta, Márcio, não é trabalho, é prazer. Legal, está aí, reforçado então, importante, a terceira-feira de Cutelaria acontecendo aqui no município de Mafra, o Suzinho, nesse sábado e nesse...